Como apostar em over 2,5 dentro da Batch 365 e fazer, sei lá, 50, 100, 200 reais todos os dias dentro da plataforma. É isso que eu quero te mostrar aqui agora na tela do meu computador. Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu... Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, soldados... Sou o criador da... De... Ah, que isso, porra. Vamos lá de novo. 1, no 2, Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Júnior Moreira, criador da Tropa Milionária, criador do site de análise, por aí vai. É, e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Over 2,5. Muitas pessoas têm dúvidas de como que se faz pra apostar no mercado de Over 2,5 e se existe alguma boa estratégia pra isso. Então eu quero te mostrar na tela do meu computador como que você fará pra apostar em Over 2,5 e lucrar, mesmo que você seja um total iniciante, tá? Então antes de mais nada, eu só quero pedir pra você o seguinte. Primeiramente, deixa o seu like, soldado, aqui no vídeo agora. Clica aqui no like Porque o seu like é um termômetro pra eu saber Se você tá curtindo os vídeos aqui do meu canal E se eu devo continuar gravando mais ou não Então deixa o seu like aqui, beleza? E segundo passo, se inscreva Porque aí já é mais importante pra você Porque se você chegou nesse vídeo, eu acredito que é porque você está querendo Ganhar mais dinheiro, eu acredito que você está querendo melhorar Os seus resultados, então você precisa se inscrever Pra você não perder os próximos conteúdos Eu vou dar 3 segundos pra você se inscrever Vamos lá 1, 2, 3 É, não o meu, peraí Pronto, então olha só, vou compartilhar a tela do meu computador aqui agora e nós vamos falar sobre como apostar no mercado de over 2,5 na Bet365, beleza? Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com você aqui agora, estamos aqui dentro da Bet365, tá? É, primeiro ponto, ok? O que, que é o mercado de over 2,5 dentro do mercado show virtual? Vamos lá, você vai vir aqui dentro da Bet, você vai clicar aqui, ó, esportes virtuais, ok? Deixa eu só fechar o WhatsApp aqui, porque tá fazendo barulho, deixa eu fechar aqui, ok. Então olha só, a gente está aqui dentro do mercado, você vai clicar aqui, ó, em futebol virtual, aqui, ó, futebol, tá vendo, ó, quatro ligas. Vai clicar aqui, pronto, deixa eu abaixar o volume aqui, senão tá muito barulho. Pronto, aqui tá dentro do mercado de futebol virtual. Como que eu faço para apostar em over 2,5? Primeiro eu quero te mostrar isso, depois a gente vai falar sobre algumas estratégias que você pode utilizar, tá? Então vamos lá, como que eu posso fazer para apostar no mercado de over 2,5? O mercado de over 2,5, ele está aqui, ó, você vem aqui, ó, gols. Mais barra menos, ok? Então aqui tá vendo que tem esse, aqui esse quadradinho aqui, ó. Vou pedir para o editor, tá? Editor, deixa um quadradinho para deixar bem claro, bem fácil para a galera entender aqui. Ó. Aqui onde está 2.5, ok? E aqui você vai, a aposta será feita aqui, ó. Mais ou menos. Ou seja, o mais quer dizer o que? Tá? Mais de 2,5 gols não existe 2.5 gols, então acima de 2.5 é 3, então a sua aposta é que terá pelo menos 3 gols dentro daquela partida, tá bom? Deixa eu pegar um jogo de cima aqui que vai acontecendo para te mostrar de novo, ó, vamos lá, mais, cadê? Perdi o mercado aqui, cadê? Passou, passou, passou, passou, passou, gols mais ou menos aqui, ó, então 2.5 gols, mais de 2.5 gols. A odd está 2.20. O que quer dizer a odd 2.20? Quer dizer que esse númerozinho amarelo aqui, ó, é o valor que vai multiplicar a sua aposta caso você ganhe. Então, se você colocar 100 reais, aqui está 2.20, quer dizer que vai me voltar a 220. Aqui eu vou dar um exemplo. Ó. Se eu colocar aqui o valor de 100 reais, ó, quer dizer que vai voltar 2.20. Então, esse valorzinho aqui que tem tá amarelo é o valor que mostra, tá? O quanto que ficará a sua aposta? O retorno da sua aposta em com essa daqui, ó. 1.72. Quer dizer que se você ganhar, você vai multiplicar o que você apostou por 1.72. Então apostar em gols. tá Over 2,5 é que Mas, Júnior, qual que é a aposta que eu faço? Como que eu faço para saber se uma partida vai ter over 2,5 ou não? Olha, esse jogo aqui, por exemplo, tá uma 1. Se sair mais um gol agora, dá over 2,5. Over 2,5 lá, ó. 2 a 1, tá vendo? Então como que eu faço? Bom, aqui dentro do meu site de análise, a gente consegue pegar algumas métricas, consegue ver algumas coisas que poderá te ajudar aí a pegar algumas entradas em over 2,5. Se você não tem acesso ao site de análise, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lembrando que dentro do meu site de análise, você pode criar seus próprios robôs, tá? Então você pode configurar um robô para ele te mandar as entradas automaticamente no seu Telegram, baseado em alguma análise que você fizer, algum padrão que você analisar, ou baseado nos nossos padrões. Dentro do próprio site de análise, já tem alguns padrões que eu mesmo testo pra mim, utilizo e deixo lá disponível para os alunos usarem, tá bom? Então o link vai estar aqui na descrição, vai estar aparecendo aqui no card também, ok? Vamos lá, eu vou vir aqui na aba de horários, deixa eu compartilhar minha tela de novo. Vou vir aqui na aba de horários aqui do site de análise Vou vir aqui em horários E aí você consegue ter uma base de quando poderá vir um gol Um jogo de over 2,5 Olha só, na Eurocup Neste exato momento, se bem que o jogo que acabou de sair foi esse, né? Olha só, acabou de sair 3x1 Aquele jogo que nós estávamos vendo ali agora Eu já ia falar que tinha uma grande tendência, olha só Já estávamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5 6 jogos sem sair 3 gols, olha 3 gols ali, ó então, o Jair fala, olha, na Eurocamp neste momento está bem tendente, ó, a sair E realmente saiu aqui, naquele jogo que nós vimos ali do minuto 47 Olha só, ficou 3x1 Vai preencher aqui agora, ó, o placar de 3x1 Então, uma boa estratégia que eu quero deixar para você é exatamente essa Quando você vê que ficaram uma sequência de jogos aqui, ó Deixa eu só voltar aqui Quando você vê que vai ficar uma sequência de jogos sem sair over 2,5, ó Vou clicar aqui na lateral Pra você ver aqui, ó, deixa eu redar minha tela pra cá Tá vendo aqui do lado onde está Mercados? Ó, vou pegar aqui, ó, Over 2,5 Ele vai mostrar jogos que tiveram Over 2,5 e jogos que não tiveram ó, Os que estão verdinhos são jogos que tiveram Over 2,5, tá? Os que estão verdes são jogos que tiveram Over 2,5 Então o que, que você vai fazer? Tu vai esperar é, uma estratégia boa, tá? É você reparar quando ficar mais ou menos, ó, 6 jogos ó, Aqui ficou 6, tá vendo? Aqui ficou 6... Aqui fica um pouco mais, ó. Então você pode esperar um pouco mais, talvez. 3. 6. 7. Entre 7 a 8. Que é uma estratégia que chamamos de máximas. Tá? Então espera. Você pode esperar geralmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Novamente. 7 novamente. Aqui de novo, 7. Então nós estamos encontrando o padrão. Ó. Então, quando você reparar que já está 7 jogos sem sair over 2,5. O que você pode fazer? Tu pode vir aqui ó, e fazer uma entrada. Logo em seguida, o que eu te recomendo? Pula um jogo e faz uma entrada. Ok? Olha aqui para você ver. Ó. ó, deu green aqui, deu green, ok? Então a gente pode ver ó. aqui deu green, tá? Então é uma estratégia excelente que a gente tá vendo aqui, ó, que você pode fazer. É a famosa estratégia chamada de máximos. Aqui novamente, ó. Se a gente pegar aqui, ó, aqui também deu, ó, sete jogos, ó, sete jogos sem sair over ok e aqui novamente deu green, ó tá E aí dentro do nosso site de análise aqui você consegue configurar tá você consegue configurar um próprio robô Ok para fazer uma para você configura essa entrada no robô e ele faz essas te manda essas entradas baseada nesse padrão que a gente acabou de falar tá 369 aqui ó vou criar um robô aqui para você ver na prática como é que você pode fazer? E aí ele te manda as entradas automaticamente. Então, como que seria? Vamos colocar o um nome do padrão aqui, ó. Você coloca um nome. Vamos colocar aqui, padrão, mais 7. Ou seja, que é sete jogos sem sair over dois e meio, tá? Então, aqui em padrão, ó. Tá vendo? Aqui tem padrão e entrada. Você vai deixar selecionado primeiro o padrão. E aí são sete jogos sem sair over dois e meio, correto? Então, é under, tá? Under dois e meio, que são menos de três gols. Então, você vai clicar aqui, ó. Um, dois, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Eu tô avisando aqui para o mercado o seguinte, ó. Quando ficar 7 jogos sem sair over 2,5, tu vai me mandar uma entrada. Só que o nosso desenho aqui é pulando um jogo, correto? A gente espera uma partida para depois fazer a entrada. Então nós vamos desenhar isso. Aí agora tu vai clicar aqui em entrada, ó. Clicou aqui em entrada. Tu vai vir agora em over 2,5, que é a entrada que nós queremos. Ó, over 2,5 FT. Ok? tu vai pular um jogo correto vai clicar aqui ó um dois e três e aqui ele vai te mostrar ó. pronto aqui você vai desenhar a entrada. você pode fazer a entrada também se você quiser por exemplo com quatro jogos tem pessoas que gostam de fazer com quatro jogos olha vai perceber ó só para você tomar noção olha o mercado está de 100% ele mandou 18 entradas nas últimas 24 horas com esse padrão esperando sete jogos sem bater Mandou 18 entradas e acertou todas as 18 entradas até o momento. 18 entradas, 18 greens. Tá? Então, tá aqui uma estratégia de over 2,5 que você pode utilizar para você mesmo. E aí você configurando dessa forma aqui, tá? Você recebe as entradas automaticamente dentro do seu próprio Telegram. Beleza? Então, é mais ou menos isso. Vou até te mostrar aqui na tela do meu computador, ó. para você ver na tela do meu celular, quer dizer, as entradas chegando aqui para mim, ó. Elas chegam assim aqui, ó. Olha aqui para você ver, ó. Tem escrito que é o robô personalizado, que é o robô que a gente cria, e as entradas estão é chegando aqui para você, olha só. Então chega automaticamente para você, tá vendo? Então é isso. Simples assim, tá? Então basta você seguir o mesmo procedimento testar essa estratégia aí para você ver que ela funciona muito bem para você, ok? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos e deixa um comentário aqui, Com um comentário também ajuda muito o nosso time, beleza? Então até o próximo vídeo e valeu para você, soldado. Tamo junto.